A ivermectina até agora foi menos estudada do que a cloroquina em relação à Covid. Nós não temos ainda nenhuma publicação científica, nenhuma evidência científica da eficácia da ivermectina, tanto no tratamento quanto na profilaxia da Covid-19. A ivermectina, assim como a cloroquina, tem alguns efeitos antivirais in vitro, mas ainda não tem nenhum estudo relativo ao uso clínico da Ivermectina na Covid-19, com o grau mínimo até de evidências científicas suficiente para que se faça esse uso. Eu tenho visto realmente algumas notícias de alguns médicos indicando o uso de Ivermectina para tratamento ou para profilaxia da Covid, mas até agora não encontrei nenhum tipo de publicação científica que dê respaldo a esse tipo de indicação.